Minha Paraíba, estamos começando mais um Sonhei que Estava em Moscou. E dessa vez é um papo meio que final, Francisco. Final, né? Último Sonhei que Estava em Moscou. Infelizmente, Exatamente. acabou a Copa da Rússia. Meu Deus, que lástima. Meu Deus, em clima de muita tristeza, estamos aqui. Eliminação do Brasil, Exatamente. acabou a Copa do Mundo. Eu confesso, Coca, que eu fico... Meio triste, meio nostálgico, combalido. Depois é que acabou estudo, a Copa é do Mundo. É uma misturo de né? todos esses sentimentos. A é. gente é acostumado a ver jogos todos os dias. Jogos exatamente. emocionados, seleções. Os melhores jogadores do mundo. E aí, do nada, isso acaba. E a gente vê o Vasco e Bahia, por exemplo. Exatamente. <risos> Exato. Eu que torço pelo... Nós que torcemos pelo Glorioso Bela, né? Pelo Botafogo, Botafogo da, da, Paraíba. da Paraíba. Temos que voltar ao Medan, assistir exatamente. O, Série o Botafogo. C. Exatamente. Botafogo, Futebol Cruz. de um nível... É, muito um distante abaixo, muito distante do que é apresentado na Copa do Mundo, exatamente. mas é isso aí. E aí, qual é o balanço que, que você faz dessa Copa do Mundo? Vamos, Gostou? Vamos, vamos que... lá. É, gostei. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a final? Rapidinho, sobre a, rapidinho, a final. Rapidinho. Sobre a, Bora, a final, rapidinho. França campeã, né? França campeã aí com a mera ajudinha da arbitragem, viu? Pois é. O seu Pitana ali deu aquela colaborada também. o seu, gris, mano. E o seu também. A gente fala, ah, Se fosse Neymar, é. exatamente. Neymar, Eu comentei na hora. brasileiro, exatamente. Simula, simula falta. Se fosse um sudaca ali, se fosse um sul-americano é. fazendo aquele tipo de coisa. Aí, e todo mundo fala que ah, mas foi 4x2. Mas quando você leva um gol e não final de Copa do Mundo, altera todo o seu estilo de jogo. Até a própria Croácia, que tem a lógica de propor jogadas, de propor o jogo de tal ritmo do, do jogo, Francisco, Senti, lógico que sente. É, eu achei Naturalmente que... você já sente um gol, mas na final da Copa do Mundo, um pois gol é. que não teve falta. E a Croácia, na minha opinião, não sei na sua, estava melhor no jogo. Sim, dominando. Dominando o jogo. Mim, o. nitidamente, a França estava no contra-ataque também, Exato. Né? Para mim, é o resultado não, não reflete o que foi a partida. Né? Para mim, a Croácia jogou bem melhor, principalmente no, no início da partida. Claro que a França é uma equipe muito experiente. É, soube administrar a partida Soube Sim. ter o regulamento debaixo do braço Zaga fez um perfeita gol. Pois é, uma zaga perfeita, com o e o Titi ali Varane, um titi. Jogando muito nessa Copa O Pavá na lateral direita e o Hernandez na lateral esquerda Uma zaga muito sólida é, Mas eu acho que a Croácia foi muito prejudicada Pelas três foi, prorrogações foi. seguidas que Também jogou, sentiu, né? sentiu Fisicamente estava muito... É, sentiu Desgastada, estafada Pois de é é, é como se tivesse sido um jogo a mais, porque são 30 minutos em uma, 30 Sim, minutos em outro, 90 minutos. minutos. 90 uma partida inteira a mais. Teve uma partida, teve uma partida é, inteira num, a mais. Um torneio, né, um tiro curto ali, de, de, de enfim, pouco menos de um mês hein, e muitos jogos. Isso pesa muito. Maratona pesa demais. Mas, enfim, Mbappé realmente carimbou que, o que a gente esperava, né? Exatamente. Se tornou jogador, o segundo jogador mais jovem a fazer Exato. o gol em final do Copa do Mundo, lá atrás, lógico, de Pelé, Isso. que fez o gol com 17 Pelé, anos. É Pelé, né? Pelé, pelé, pelé, entende? E, pois é. E... Tem muita gente que está defendendo o Mbappé como melhor da Copa. Ganhou o Modric, né? Sim, ganhou o Modric, que eu acho que é Mo... era, era Modric. Era Modric. Até era se... Modric, era Modric perdeu e foi melhor da Copa. Justíssimo. Exatamente, jogou muito no Proata. Just, mas justíssimo. tem muita gente defendendo o Mbappé. É, é questionável, mas. Se não fosse o Mbappé, o, o, a revelação da Copa, quem seria, né? Então, exatamente, sim, Mbappé título. ganhou a revelação da, uma revelação da Copa, mas é. eu acho que, por, pronto, por exemplo, a, é, Modric leva a, a Croácia nas, co, da, nas costas. Isso. O estilo de jogo da Croácia é muito em função de ter o Modric, o Modric existir, né? exatamente. Mbappé, é, querendo ou não, joga muito, mas é, é uma peça dentro de um contexto francês. Mas Isso. Modric é jogador diferenciado do, da, da Croácia e jogou muita bola, de fato, o Modric. A gente pode checar aí, Mbappé de um lado, Modric do outro. Exato. E tem muita gente defendendo que o Mbappé chega maior do que o Neymar, no parecer um geral, né? Exato. Polêmicas pós-copa, meus amigos. O mercado que... da bola pegando fogo aí, Cristiano Ronaldo na Juventus. Pois é. Várias especulações, diversas mudanças de mercado. E tem essa daí, que tá todo mundo comentando que Mbappé chega maior do que Neymar é, no pós-copa. Eu, eu concordo. Eu tendo a concordar um pouco pelo fato de que, com 19 anos, o Neymar tinha feito o que o Mbappé fez. Exatamente, não. É, eu, é claro. eu li, eu li um, um, um tweet sobre isso, Francisco, a, antes da gente vir aqui pra gravar, que falava justamente disso. O Mbappé é um Neymar com 19 anos, só que melhor. Exatamente. É, é, Mas, é, é, é bem é, isso mesmo. É muito. É muito eu. eu? Particularmente, me impressiono muito com como um jogador com 19 anos, como o Mbappé, toma tantas decisões certas dentro de partida. Ele parece que, tem, parece que tem 30 anos, de um é. jogador experiente, é. e não, ele só tem 19. E, é fora dos, e fora dos campos também, vale ressaltar, pessoal, que o Mbappé, antes da Copa começar, declarou, se juntou, se reuniu, todo o seu staff com ONGs francesas e disse que todo o seu dinheiro ganho Exato. durante as partidas, mesmo se ele fosse campeão, que no caso foi campeão, ele doaria todo esse dinheiro para as instituições de caridade francesas. Ou seja, a Mbappé é craque dentro é, e fora, fora de campo. dos campos, meu amigo. Pois é, mostrou é, que é amadurecido, tá... Só Apesar com 19 anos. De ter 19 anos. Pois é. E aí eu tenho a concordar que o Mbappé chega maior que o Neymar, sim. Sim, sim. Mas não dá pra gente é, também uma loucura, dizer né? Em que... uma loucura. O Neymar que saiu do Barcelona pra não ficar à sombra de Messi. E agora... Aí foi, foi ali pro protagonismo do PSG. Chegou agora e... o Mbappé campeão mundial, revelação, jogando muito. Tem gente. Marcando gol um, em final. Muita gente querendo vincular o Neymar ao Real Madrid. O Real Madrid já deixou de lado essa história. Sim, já, inclusive, sim. soltou notas, duas notas. Comunicado oficial, exatamente. É, pois é, dizendo que. É quase não é que um o do Real Madrid. Querer. É que não, não, nesse momento, nesse nessa momento não, não foi atrás do Neymar. Sim, tem muita sim. gente dizendo que veio um empresário lá de Madrid para conversar pra com Santos, o pai do Neymar, para Santos, e é, o Real Madrid já rechaçou essa história. Mas eu acho que, voltando ao assunto do Neymar e Mbappé, eu acho que não dá a gente também descredibilizar o Neymar. A gente é brasileiro, eu acho que tudo que, que tem no Brasil não presta. É, completo eu acho que o Neymar ainda é o melhor jogador do Brasil, ainda sim. é um dos melhores jogadores do mundo. É... O Neymar é campeão da Champions League, é campeão da Libertadores. Tudo, ele foi campeão da Libertadores, se eu não me engano, com, na idade do, do é 19, Mbappé, com 19 anos. Sim, anos. É, ele jogava no futebol do Brasil. O Neymar ainda é um jogador muito, muito acima da média. É sim. claro que a gente ficou muito triste com essa Copa do Mundo que ele fez. É... Talvez o que falta para o Neymar é realmente a, a, a, a parte psicológica. Eu, eu acho que ele é, tem que amadurecer. É de, saber, é de saber quem de fato ele representa, quem pois ele é. é. É ter, um, fica... é ter um, um psicológico de Mbappé, por exemplo. Exatamente. Fica assistindo. Dele, dele não dar entrevista, fica falando através de rede, redes sociais. Sim. Tudo isso vai, vai. É uma soma de fatores que faz com que o brasileiro fique triste com o Neymar. Mas ele ainda é um fracasso. Exatamente. Francisco, o saldo aí. Vamos falar rapidinho aí. Olha, eu acho que é uma Copa do Mundo que foi, para mim, abaixo de, de outras. É, a gente teve muito gol de bola parada nessa Copa do Sim. Mundo. Muito, muito gol de bola parada. Reflete que, que as equipes estão utilizando essa que é um, que é um, um artifício do um futebol. Cada do vez mais futebol, pois define é, placares, né? E eu acho que, que o futebol é, tá, tem evoluído e cada vez mais seleções como a Croácia vão chegar. Era isso que eu ia comentar. O grande fator dessa, dessa Copa do Mundo é, de fato, carimbar de vez a democratização do futebol. É o Irã jogar pressionando a Espanha, é a Croácia na final, é a Bélgica que surgiu em 2014 e amadureceu e chegou aqui até as semifinais. Enfim, é uma lógica de democratização do futebol. Isso. É a gente vendo a Alemanha ficar fora, a, a, no caso, a anterior, né? A campeã anterior fica fora a Espanha de uma fase Rússia. de grupos, a Espanha perder para a Rússia, enfim... Eu acho que essa Copa do Mundo 2018 ficou muito carimbada por isso. De, é, de uma vez por todas, o futebol é democrático. Exatamente. Todo mundo tem tática, todo mundo tem técnica, todo mundo tem seu craque. Todo mundo joga dentro das suas forças e das suas limitações. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver Copa do Mundo muito mais acirradas como essa. Francisco. Pois é. é. O nível fica abaixo, mas a, a democratização, como você usou... É... Fica mais, mais claro essa, visível, isso aí, fica mais visível. É, a gente vê equipes como a Finlândia, por exemplo, não passou de fase, mas é, empatou com a Argentina. Com... Islândia. A... Islândia. A... Eu falei o quê? E Finlândia. É Tem gente... é muita gente que confunde Finlândia é Exatamente, exatamente. Mas a Islândia, a Islândia. A gente exatamente, mas empatou foi... é, a Islândia. Sem falar em outras seleções e, e sem falar na Croácia. Suíça. Suíça, pois é. Afinal, quem imaginava que a Croácia estaria na final da Copa? Exatamente. Pois é, e aí chegou, né? Eu acho que, que o futebol está cada vez mais, mais igual, as equipes agora tem que, é, eu acho que principalmente o Brasil, a gente tem que rever muitos muito dos nossos conceitos, muito do, é, das nossas visões. pronto Francisco, pa, eu, vou, eu vou interromper o Francisco para pautar aqui, pronto. Não. Ciclo. No, novo ciclo do Brasil agora, Francisco. Ah, continue aí agora. Vamos não, falar não. sobre ciclo agora. 2022. Sempre 2022. A gente, sempre a gente, quando acaba uma Copa do Mundo, a gente já, Exatamente. já prevê como é que vai ser a próxima, né? Continue continue, Francisco, seu é, Eu acho que, primeiramente, o, o, o Tite tem que continuar, né? Não sei se você concorda, eu acho que o, que o Tite deve, per, deve permanecer na, na Seleção Brasileira. Ele é o, o melhor treinador do Brasil nesse momento. Não tem por que fazer mudança é, nesse momento. Agora... A gente tem que sim fazer, é, é, rever nossos conceitos, rever o que é que a gente pensa sobre o futebol. É, a França está aí como campeã, passou por uma final de Eurocopa, perdeu uma final de Eurocopa e no ano seguinte foi a campeã. É, na Copa de, 2010, de 2014 até, a França fez um jogo muito bom contra a Alemanha. Perdeu no detalhe. Bola parada, pois é. E, é. e aí o Brasil, eu acho que o Brasil não fez uma Copa do Mundo. É, da maneira que a gente esperava, mas fez uma boa Copa do Mundo, sim, dentro das circunstâncias que se apresentaram esta Copa do Mundo da Rússia. É, o Brasil caiu na, na Bélgica, mas caiu de igual para igual. É, a gente tem condições de chegar mais. Eu acho que eu fiquei com uma lamentação a mais, porque eu acreditava que dessa vez... Era a vez que eu ia ver o Brasil ser campeão de novo do mundo, ia, ia ver o Hexa. Estava tudo se desenhando para que isso acontecesse. Não aconteceu. E aí a gente tem que se perguntar, por que, que isso não aconteceu? Por que, que o Brasil não foi Hexa dessa vez? Isso aí passa pela CBF, principalmente. A CBF tem errado muito nos últimos anos. A CBF precisa é, rever tudo que, que... Como é a sua administração do futebol brasileiro. Isso, exatamente. É, internamente. Como... CBF, exatamente. internamente. Enquanto como... a política é exatamente. lamentável. E aí, tomar como exemplo as federações europeias, por exemplo. A, federação a própria Croácia, inclusive. A própria exatamente. federação croata, que tem uma exatamente. mulher ali liderando, inclusive. Pois é, exatamente. Gente, sensacional. Eu acho que é uma, um momento... Parece até clichê, mas é o um momento da gente rever os nossos conceitos. Eu também acho. A gente tem que colocar um pouquinho os pés no chão. A gente Exatamente. chegou com um pouquinho ali de oba-oba. Temos jogadores muito bons. Temos craques de bola, como Marcelo e Neymar. Até enfim, por parte e a gente da, imprensa, não... né? da imprensa, né? Vocês da imprensa. É. Vocês da imprensa, vocês da imprensa. Exatamente. A gente chegou com um pouquinho de oba-oba. Realmente, também concordo com o professor. A gente tinha uma leva muito boa de jogadores. Temos, enfim, Marcelo, Thiago Silva, Miranda... Neymar, Sim. Felipe Coutinho, Sim. William, enfim, diversos jogadores sensacionais. Uma coisa que eu queria pontuar, duas coisas sobre o CBF, como eu interrompi aqui Francisco, é CBF rever os seus conceitos também enquanto entidade política, Sim. enquanto Confederação Brasileira do Futebol internamente, saber quem ela é, saber o seu papel, enfim, expurgar toda essa loja de corrupção dentro da, da confederação. E a outra é, de uma vez por todas, exterminar... A lógica empresarial da convocação, sem ah, sem dúvida sem dúvida por favor, Fred foi para a Copa do Mundo, não entrou uma vez, pois mas é. ele foi negociado com Manchester United. Tyson foi convocado não e não entrou. entrou uma vez. E é atacante. Se, for, se fosse, por exemplo, o lugar deles dois, como eu e Francisco batemos na tecla desde o começo, desde o primeiro sonho que estava em Moscou. Se fosse Arthur no lugar do de Fred, Arthur do Grêmio, do Barcelona. que agora é do Barça. Arthur, que estava no Grêmio na época. E se fosse Luan do Grêmio também, sim. poderiam entrar. Sim, e eu sim, colocaria. Sim. E eu, enquanto brasileiro, enquanto torcedor, confiaria de ter eles em campo para defender nossa camisa. eu tenho certeza mesa. que o Tite, olhando para o banco e vendo esses dois jogadores, também Teria... colocaria. Exatamente. Ou seja, a gente disso. tem que também colocar de vez para fora isso, essa lógica empresarial da convocação para a seleção brasileira. Mas, no mais, é Tite 2022 também, sim, concordo. Claro, claro. Dá um novo ciclo pro Tite, que tem esse pensamento novo e, enfim, uhum. um tanto quanto revolucionário, enfim, taticamente, psicologicamente e outra. Dá um, um momento Chico aqui, que Tite para de ser muito psicológico Isso. e também seja um pouco mais boleiro. E também abre um pouco a cabeça nas visões dele de futebol, né? Sim, sim. Ele sim. tem as convicções dele, mas todos nós podemos quebrar nossas barreiras, né? Por que está... não o Tite pode, não pode fazer isso? Cara. É, uma vez ou outra podemos estar equivocados. Exatamente. Pois é, Francisco Mas Marchê, é isso, infelizmente. Esse é o adeus. Mas viremos, e aí? Exatamente. Agora sim, da outra vez acharam que era despedida, mas não era, pessoal, viremos não era. Viremos. Era só tristeza. Né, Francisco? Pois é, uma Deleu, do Brasil. Exato. Mas viremos aí com novos projetos. Novos projetos a respeito a voz, a voz aqui já tá... Minha, minha rainha do deserto aqui já tá falando que a gente vai, vai conversar. Vai, não, tá, tá dando o um tá. cartão verde aí, né? Exatamente. Vamos conversar aí pra vir com o um novo projeto sobre futebol aí, né? Falar sobre Botafogo da Paraíba, futebol sobre Campinense paraibano. 13. Isso. Falar, talvez, quiçá, olhe lá sobre Série A. Quem talvez. sabe, né? Quem sabe. Talvez. É, mas assim, é falar sobre o nosso futebol, o nosso amado futebol paraibano, Francisco, é isso. É isso, infelizmente, nós ficamos por aqui com o nosso projeto Sonhei, que estava em Moscou. Foi muito bom, Francisco, Foi gostei bom demais. Foi muito, demais, eu gostei Detalhe, muito. Detalhe, esse é o único programinha que não tem script, que não tem TP, não a tem gente chega nada, aqui e fala. É na... A gente chega aqui e sai falando o que a gente pensa de futebol, pitacando aqui o que a gente acha, o que a gente comentou na redação, é... maravilhoso, o melhor programa. Um dele o outro é na tora, né? É na tora, exatamente, Francisco. <risos> pois é, pois é isso aí, galera. Ficamos por aqui, acesse nossas redes sociais, tvdogordinho.com.br, segue a gente lá no Instagram, segue a gente nas redes sociais. É isso aí, lá. ficamos por aí, Coca. É um isso. Um abraço, um beijo a todos. Tchau, tchau, Paraíba. Até a próxima, beijo, nos vemos por aí. Tchau.